Cara, cadê a senha do meu Instagram? Eu perdi a senha do meu Instagram. Cara, muitas vezes tá só xingando aqui, já viram os cambaus. De fato, deixei essa senha. E agora? O que, que eu vou fazer? Cadê assim! Cadê assim! Fala pessoal, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Para quem ainda não me conhece, me chamo Miguel, eu trabalho 100% exclusivo com meus projetos online na internet, na gestão de tráfego, para infoprodutos, inclusive até se você é um dono de negócio local, é um afiliado, iniciante, você está perdido, completamente perdido, cara eu vou deixar todos os links aqui embaixo do vídeo aqui para você estar tá acessando para fazer uma consultoria comigo tá bom alinhada detalhada com todo o processo que você necessita aí para ter os projetos para ter um produto no que você precisa exatamente, e sem papel de guru sem enrolação aí, de marqueteiro. Que aqui a gente prega que é a verdade, beleza? Então tá aqui todos os links aqui embaixo do vídeo aqui, ó. Só conferir os links, vambora! E galera, nesse vídeo, nesse conteúdo de hoje, eu vim abordar um tema aqui, muito pesquisado aqui, que você também tem dúvida, em... até aqui nos comentários, também tá lotado aqui nos comentários aqui do meu vídeo, tá? A gente tá ficando puto, né? Tá xingando de... de até falando coisas palavrões porque tá tudo, já não aguenta mais então nesse vídeo, nesse conteúdo eu vou mostrar pra vocês e ensinar pra você como que você faz pra ver a senha do teu Instagram se você perdeu ela por algum motivo tá? não te preocupa que eu vou ensinar pra vocês o um método simples e validado que eu descobri que você vai aplicar agora pra saber de fato como ver a senha do teu Instagram beleza? então pessoal, pra me descobrir esse método esse processo eu tive um trabalhão pesquisei, testei até porque o cara merece muito uma inscrição sua um like e um comentário, e não esquece de poder compartilhar se você é novo, que chegou nesse vídeo, cara, se inscreve no canal porque vai me ajudar bastante, ok vai me motivar, a trazer mais vídeos assim, mais conteúdo como esse para vocês aqui no canal, tá pra você e todo mundo para todo mundo aqui no canal, sem muito enrolação embora que é tela do meu computador, que é onde eu vou te mostrar pra vocês o processo, o passo a passo como é que você faz exatamente para descobrir a senha que você perdeu por algum motivo, tá na prática, o passo a passo, embora pro nosso conteúdo sem muito enrolação Bora. Então começa aqui o nosso conteúdo, o nosso vídeo já com algumas dicas muito importantes, ok? Se você está acessando o seu Instagram e por algum motivo perdeu a senha e não sabe como é que você pode ter acesso a essa senha, ou trocou de máquina, tá? trocou de celular, até enfim tá diversos é, fatores aí que acontece tá bom então é, eu quero começar aqui com as dicas que vai ser muito importante para você também já tá né tendo já essa consciência já gravei vídeo também sobre isso mas eu quero ressaltar aqui mais um pouco tá bom essa informação tá quando você passa a ressalta Instagram ele já informa aqui ó telefone o um nome de usuário ou um e-mail então muita gente o que, é que as pessoas fazem as pessoas só simplesmente né, coloca um nome de usuário qualquer ou o um nome mesmo ali né número simples de usuário acabou e configura e vai embora então esquece de fazer esse ponto aqui ó de colocar um número de telefone porque isso aqui isso aqui é muito importante que quando você perde ok ou esquece a tua senha o teu login de acesso no instagram então ele já te pede aqui você para acessar o número de telefone vai te mandar um código tá, para número de telefone então de fato você vai conseguir acessar novamente a tua conta e outra forma que eu sempre recomendo é o e-mail aqui ó o e-mail aqui tá então através do e-mail ele vai te mandar um códigozinho também. Você vai pegar esse código para confirma, confirmar, que okay, na plataforma, ok. Então muito importante esses dois pontos, e-mail e número de telefone. Isso vai te facilitar, te ajudar bastante no seu processo, ok. A tua perca aí por algum motivo que você teve, ok, a tua senha, ok. Então o outro ponto é que o método, o outro ponto bem simples que é o mais fácil de executar, fazer, porque isso aqui, ó, esqueceu senha, tá? Você vai clicar aqui, poxa, perdi minha senha. E agora? Né? O que, é que eu vou fazer? Perdi minha senha. Como é que eu vou fazer agora? E justamente vai entrar agora o método que eu vou te explicar aqui agora, ok? é o qual você vai estar tá sabendo como achar a tua senha. Se você esqueceu, se você perdeu, tá? Fica tranquilo, que você vai encontrar agora nesse momento, beleza? Então o processo é bem simples. Você vai ver aqui no teu navegador do Chrome. Você vai abrir aqui, ó, o Chrome, tá? Eu vou abrir aqui, ó. Tá? Aqui o Instagram. Beleza? Então aqui okay, você vai abrir uma aba do Google, Certo? fechou perfeito vamos abrir uma aba você vai vir aqui ó esse três pontinhos aqui, aqui em cima aqui ó esse três pontinhos aqui em cima tá você vai clicar nele ok ó clica nele certo você vai rolar aqui embaixo ó você vai buscar aqui você vai buscar aqui por configurações você vai clicar certo e beleza ó, vai aparecer para você essa telinha ok bem simples bem simples mesmo e aqui você vai buscar ó, preenchimento automático tá Vai clicar aqui, ó, preenchimento automático, tá? E você vai vir aqui, ó, ok? Gerenciador de senhas, tá bom? Tanto é tanto, tanto você acessa pelo celular ou pelo computador, você vai ter acesso a essas mesmas informações, tá bom? Não tem essa, não, ok? A informação aqui é a mesma, o conteúdo é o mesmo, tá bom? Vai servir para celular, vai servir para computador, notebook, tá? Da forma que você bem aí queira, né, utilizar o um acesso e as informações são é as mesmas, tá bom? Mesmas para todo mundo, para o mundo e para o Brasil, ok? Então, de fato, é que você vai clicar aqui, ó, gerenciador de senhas, clica, tá? E aqui, ó, vai estar tá todas as senhas e todos os acessos que você obteve, tá? Que você tem no seu dispositivo, seja no celular, seja no computador, como eu mencionei, tá? Tá aqui, ó, tá vendo, ó, o, o e-mail, caso você esqueça, tá? De, de qualquer... De qualquer acesso que você tenha, tá? Fica gravado aqui de forma automática. Então, é por aqui que você vai saber senha do teu Instagram, tá vendo aqui, ó? Você pode ver aqui, ó? Tá vendo, ó? Eu tenho dois Instagrams aqui, então inclusive aqui, ó? Tá vendo, ó? Então, são Instagrams diferentes também, até, ok? E por algum motivo, tá? Se eu perder, se eu esquecer é, o acesso a esses Instagrams, aqui, ó? Tá aqui, ó. Eu só vou clicar aqui, ó. Vem aqui, ó, no meu Instagram, tá aqui o Instagram, porque tudo, galera, que é. Que é porque tudo que é feito aqui, galera, é salvo de forma automática. Okay? Tudo que você cria, que você trabalha no Google Chrome, tá? Então tudo que você executa e faz aqui dentro do né, deste navegador é salvo de forma automática. Então por isso que tá aqui, ó. Todos os acessos aqui, tá? Que eu entro na plataforma, entro no Facebook. Então, então eu não preciso me preocupar com pages de senhas, né, essas coisas, não algo do tipo, porque já tá aqui já os acessos já salvos, tá bom? Ó, se eu for clicar, eu não vou clicar aqui por quê? porque porque aqui, aqui tá a senha, né, do meu Instagram, tá? Do meu Instagram que eu tenho, eu tenho vários Instagrams certo inclusive isso aqui é um deles tá isso aqui tem é um deles certo então e eu nem sei a senha desse Instagram aqui ó e eu nem sei tá então através desse navegador que eu descobri tá que o é, eu, que eu podia né é, tá acessando novamente o meu Instagram porque tá aqui a senha se eu clicar aqui nesse olhinho aqui ó ó mostra a senha também o nome aqui ó mostra a senha eu vou ver aqui a minha senha tá bom aqui só as senhas aqui meu Instagram do meu Facebook Ok, do meu canvas que eu tenho aqui do texto. E para pegar aqui o gancho, pegando aqui o gancho, você sai aqui no outro navegador que eu tenho aqui, ó. Vou clicar nesses três pontinhos, tá? Vou clicar aqui, ó. Tá em configurações, beleza? E aqui, ó, preenchimento automático, tá? que gerenciador de senhas. Clica. E tá aqui, ó. Todas as senhas aqui, tá? Tá todas as senhas aqui de acesso. Eu, eu nem sei, tá? A senha desses acessos aqui, ó. Eu nem sei, tá bom? Até. Então para tá aqui a senha aqui, ó. Cada olhinho desse aqui é a senha, tá vendo aqui ó. Esse cliente que tipo, tá tudo escuro aqui, por aqui são senhas, tá? Inclusive, meu Instagram também aqui ó. Ó, então, você pode aplicar o método tá para qualquer outras coisas também, não só Instagram, por exemplo. Aqui também, até ó, o Facebook tá. Ó, tem vários Facebooks então, tem várias senhas aqui ó. Tá, eu nem sei a senha desse Facebook, porque ok? Para ser bem sincero com vocês, tá? Então, tá aqui ó. Todas as senhas dele aqui ó, tá tudo que salva, tá? Que quando você cria, fica salvo aqui de forma automática. Não te preocupa que você não perdeu a senha, beleza aqui no Instagram ó, e aqui tá os Instagrams aqui tá não tem vários Instagrams como eu mencionei para vocês ó, são vários Instagrams não tem as senhas aqui ó tá? não só clicar aqui nesse olhinho Ok só clicar aqui nesse olhinho já vou já ver a senha né, de acesso para o meu Instagram beleza então aqui é um conteúdo bem rápido bem simples aqui ó até ó olha só aqui no Instagram que atual aqui tá vendo eu vou clicar aqui nele aqui ó vou clicar aqui nele e inclusive se você quiser já me seguir no meu Instagram, vou clicar aqui, ó. Você vai ver que nós vamos acessar o meu Instagram, tá vendo? De forma automática, porque já tá aqui já no preenchimento automático, né? Do Google Chrome, tá bom? Aqui, ó, tá vendo? Ó? Então já preenche, já para você de forma automática, tá? Vamos clicar aqui no login, ó. Clica aqui nele, tá, ó, Clica. E acessando aqui, eu vou clicar em Salvar. Sempre salvar é muito importante, como dica, tá? Você sempre salva, beleza. E perfeito, que também tá? dentro do meu Instagram. Que tá vendo, ó, meus várias postagens que tem, certo? Então, você viu que a gente entramos aqui de forma bem, é, bem rápida, bem tranquila. Ok, Tem precisar de estar digitando aqui a senha, tá? Se eu perdi minha senha, então o processo é esse aqui, o método que você vai estar utilizando faz isso aqui. Então, se você executar, cara, comenta aqui, corre aqui nesse vídeo, deixa aqui o um comentário aqui. Eu consegui, tá? Hashtag eu consegui. Coloca aqui embaixo aqui, ó. Tá? Eu consegui. Coloca porque você é muito importante para mim. Eu vou saber, para mim pra, pra eu saber, para eu saber se você tá aplicando. Tá? Que ninguém aplica, né? As coisas que é passaram aí de graça, ninguém aplica, poxa. Então, galera. Os conteúdos que eu tenho pra vocês aqui são coisas que eu vivo em campo de batalha, são coisas que eu é, testo e trago pra vocês aqui pra compartilhar, pra ajudar a galera, beleza? Então, cara, honra muito esse conteúdo, porque isso aqui dá um trabalho pra fazer. Então já se inscreva no canal, deixa seu like e seu comentário que vai me ajudar bastante, ok? Ninguém, poxa, ajuda as pessoas, velho. Vamos lá, pelo amor de Deus, pessoal. Eu não vou nem cortar essa parte, ok? A galera vem aqui, assiste meus vídeos, assiste meus conteúdos, velho. porra, e não, e não se inscreve, velho. Vamos lá, me ajuda a realizar um sonho, cara. Então, eu quero bater 10K, tá? Se pudesse bater esse K, ainda hoje, ainda hoje, ainda hoje. Eu vou bater aqui, ó. Se, bater, se pudesse bater esse 10K, ainda hoje, eu ficaria muito grato, fiquei muito feliz. Tá bom? Mas eu acredito muito em Deus, confio muito no seu Jesus, que você, que tá aqui, e outras pessoas também que vai estar tá vendo esse conteúdo aqui, esse vídeo, tá? Que vai se inscrever, vai, vai compartilhar, vai deixar um comentário, tá? E vai, vai me motivar cada vez mais, a trazer mais vídeos assim, mais conteúdos assim, humano, tá? De verdade, para você, que tá aqui no meu canal, para... Somar, a gente poder crescer junto e ser uma família forte e bem fodas aqui na internet, beleza? Então, cara, aqui é o meu humano mesmo, de verdade, tá bom, gente? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês e mostrar. E espero que esse vídeo aqui tente ajudar de alguma forma, tá? Que você aplique execute isso aqui e retorne aqui nesse vídeo, beleza? Então, aqui foi o nosso vídeo de hoje. Um forte abraço, fique com Deus e até um próximo conteúdo.